Gravando, olá pessoal, tudo bem? Mudamos o dispositivo aqui para ver se vocês conseguem visualizar a prancheta toda. Então, conforme na aula, nós falamos sobre o enquadramento da folha para que o desenho seja correto. A folha A4 é que vai ser enquadrada e não a margem interna, ok? Então, estabiliza a folha, né? de uma forma que você consiga posicionar o esquadro ó, apoiado na base, sempre apoiado na base. Na aula, nós apoiamos o esquadro, usamos como esquadro a própria folha, mas tendo a prancheta, o esquadro apoiado na base, e você estabiliza o esquadro e alinha a folha por esse alinhamento. As linhas do esquadro e da folha, tem que ser idênticas, ok? Estabilizando isso, você vai posicionar, né, verificando esse enquadramento, e vai colocar a primeira fita, de preferência, no canto. Okay. Vai prender um dos cantos, certo? Prendendo um dos cantos, você verifica o outro lado, se está alinhado, Perfeitamente. E vai posicionar a outra fita, como eu disse, na diagonal, né? Só no cantinho. Eu fiz um pouco afastado da régua, né? Aqui, ó. Um pouco afastado da, da régua de base. A folha, um pouco afastada da, ré, da régua de base, para que vocês possam perceber melhor a utilização do esquadro, né? é dos dois esquadros, tanto de 30 e 60, quanto de 45. Fixando os dois cantos, a gente vai fixar os demais. Ó. Então, puxo a folha, né, no sentido de tirar o ar que ficou de baixo, e prendo o, o outro lado. Então, lembra que eu disse que nós vamos utilizar, escutar muito a palavra estabilizar? É por causa disso. A folha ela tem que estar devidamente estabilizada, na prancheta para que eu possa estar desenhando, ok? Então, depois da folha estabilizada, o que, que nós fizemos na aula? Nós fizemos linhas horizontais e verticais, né? E também já falei sobre as linhas diagonais. Agora, como que eu faço uma diagonal utilizando é, sem ser o esquadro de 45 graus, né? utilizando, na verdade, 30 graus do esquadro de 30 e 60, mais o de 45. Então, eu vou trabalhar uma diagonal que vai ter 30 mais 45. Então, o meu esquadro ele vai trabalhar nessa posição, ó, fazendo essas diagonais aqui, ó, mais inclinadas, com ângulos de 75 graus. Então, da mesma maneira... Nós fizemos o quê? Na utilização do escalímetro, utilizando a escala 1 para 100, né? escala 1 para 100, vamos posicionar o escalímetro devidamente no, um pouco acima aqui, para a gente poder enxergar os pontos. Né? Novamente a palavra estabilizar, estabilizo o escalímetro. E na marcação de 1 um em 1 um centímetro, que é o exercício, posiciona a lapiseira sobre o número 1 um e deixa ela escorregar fazendo um ponto bem leve. Ó. Lembrando que quem precisa enxergar o ponto é só você. E lembrando que a sua linha ela deve passar exatamente sobre esse ponto para que o seu desenho fique preciso. Então, ó, nove, Dez. realizei meus pontos, né? Vou posicionar o esquadro na base e estabilizar o conjunto, ó. o conjunto, ó, em cima do ponto. Então estabilizei os dois. Agora estou utilizando dois esquadros, né? Lapiseira em cima do ponto. O esquadro encosta primeiro. Verifico se o conjunto está estabilizado. Marco o início. Identifico o final e só depois eu traço. Passo o esquadro para frente, em cima do ponto. Espero o, o esquadro encostar na lateral né, da lapiseira para verificar se está em cima de um centímetro. Põe a lapiseira em cima do início, marco o final e depois, com a mesma força, eu traço. Então, ó, eu estou criando linhas diagonais com uma inclinação de 75 graus. Lembrando que é muito importante a gente trabalhar o H. O que é o H? Homogeneidade. Homogeneidade eu consigo como? Controle da força sobre o grafite. Controle da lapiseira e do punho. É isso. Então, vamos lá. Mais uma linha estabilizo o conjunto, posiciono a lapiseira sobre o ponto, deixo o esquadro se encontrar com ela, estabilizo o conjunto, ó, estabilizo o conjunto, posiciono, marco onde que vai começar, visualizo onde vai terminar e só depois eu traço. É claro que depois da prática você não vai precisar mais fazer esse início e esse final. Ok, vamos lá. Ó, e aí, consecutivamente mantendo a mesma concentração, né? Porque a concentração vai te auxiliar a fazer o quê? A ter o quê? Ó, marco o ponto, marco o início, marco o final e traço. Essa concentração, né? Aqui eu consegui o H. Homogeneizei as linhas. A concentração, nós vamos conseguir o P, né? O P, o P de precisão. Aqui o H, precisão, né? E esse trabalho ordenado, ó, então agora eu vou movimentar o meu esquadro para que dê a altura aqui, ó, que eu tenho que estar tá trabalhando. Marco novamente o ponto, estabilizo o conjunto, marco o início em cima do ponto, a lapiseira. Ó, em cima do ponto, deixo encostar o esquadro, para que eu tenha precisão, estabilizo o conjunto, marco o início, marco o final e traço. Vai começar a acontecer o quê? O lado do esquadro não vai conseguir chegar lá em cima. Não é isso? Olha, olha para você, eu tenho que traçar até o final da linha. E o meu esquadro, ele não vai conseguir chegar lá em cima. Ó. Então, eu vou ter que trabalhar com duas linhas. Ótimo. E aí, professor, como que eu faço esse procedimento? Então, nós vamos fazer duas linhas. Ó. A primeira do mesmo modo. né? Mesmo modo. Ó. Estabilizo. Posiciono em cima do ponto. Encosto a lapiseira em cima do ponto. Verifico o início. E traço Não vai chegar Movimento esse esquadro mais para frente para poder Me dar um pouco mais de altura Né? Olha só Até chegar lá, ó, ó. Posso inverter aqui Um pouco mais de altura Até chegar lá em cima ó, Dois esquadros Só aqui no cantinho Vou posicionar em cima da linha. Então, o meu ponto final passou a ser aqui, ponto de início. O esquadro tem que estar exatamente em cima disso e o conjunto todo estabilizado. Ó. Depois que eu verifiquei que aqui está em cima da mesma linha, eu vou estabilizar só o segundo esquadro. Ó. Vou estabilizar o segundo esquadro. Estabilizando o segundo esquadro, ó, posso apoiar e estabilizar, certo? Estabilizo me concentrando apenas nesse esquadro. E vou fazer o encontro da linha desse ponto, desse ponto final, até o cruzamento. Então, eu passo um pouco, ó. Por isso é importante, por isso é importante a homogeneidade para que esse encontro aqui não seja ruim. Bom, espero que vocês tenham entendido agora o procedimento de traçar e possam assim, então, tentar refazer os exercícios buscando é, esses três itens. Lembrando que o terceiro item é o L, né? o L de limpeza, né? que são os requisitos de avaliação do nosso trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo.